e vai, amigas, vamos lá fazer isto. Pegamos como se fôssemos fazer um círculo mágico. Mas vamos buscar aqui embaixo. Buscar aqui embaixo. Agora aqui vamos fazer isto uma vez. Portanto, esta que é de fora, passa por cima. Esta entra. Esta que é de fora... Esta, perdão, que é de fora, esta é que é de fora, é de fora é mais daqui. Portanto, esta será dentro, esta é de fora. Passa por cima para cruzar e vamos passar aqui. E agora a mesma coisa, esta que é de fora, passa, entramos e já está. Reparem que estas ficam as duas aqui paralelas. E pronto, temos aqui um trabalho de nós de marinheiro. Que se chama uma pinha de anel.